Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, mostrar aqui mais uma vez a situação da ponte aqui, que se agrava cada dia mais, né? é, Chamar a atenção do setor de infraestrutura, a prefeitura aqui, para olhar essa situação, né? porque se continuar assim, daqui a uns dias é, tá cada dia mais se deteriorando e aí ó oh, essa aí é a, toda essa ferragem aí que não era pra, é peixinho oh, oh, hum, não perdi isso parece que foi não era para ficar mostra essa ferragem essa parte aí já eu vou mostrar por lá por cima para vocês verem já essa essa barra de proteção aqui né? É, caiu já uns 30 centímetros pra malha né? é, lá que passa, a, a, rolamento, a pista de rolamento. Né? E aí vai comendo, comendo pra lá quando vê, deteriora tudo. Por baixo ali eu não vou mais pra lá porque aqui é tudo brejo. Né? Aí só fico atolado. Mas ali ó, olha como é que tá a situação ali. Entendeu? Olha, então já tá nessa outra mureta aí a, o, o pilar, né? Já tá chegando ali. E aí, como o ferro descoberto, aí vai corroendo. O ferrugem é terrível. Vai corroendo, correndo. A parte de lá também já tá a, a base ali de proteção ali já tá vai cair também, né? Provavelmente. Embaixo ali a ferragem está toda exposta já, também. Tá e aqui, como vocês tá, estão vendo aqui. Então, chamar o setor de infraestrutura aqui, chamar atenção, porque vai esperar a ponte cair. Né? Olha, é disso que eu estou falando, né? Isso aqui era para ir aqui linha reta, né? Só que... Eu vou até... Não vou beber muito porque, né? Eu não cair. Ó. Toda exposta aqui essa malha. Ó. Onde aquele pilar da, dali, ele morria aqui, ó. Aqui? Não. Ele morria aqui, ó, esse pilar, ó. Morria aqui. Então, daqui, ó. essa malha de ferro aí toda exposta, então essa ponte só tem essa malha de ferro, O ferro é grosso, mas é, o ferro vai corroendo e aí é, pode vir a cair. aí você continua nessa pegada aí, se não não tiver reparos, né? isso aqui, ó, como é concreto ainda tá fixo, mas aí vai corroendo, né? porque é concreto, não como? não cai cai sim ó oh, a fenda e aí essa fenda vai crescendo quando vê isso aqui cai aí vai ficar sem essa proteção aí vai correndo para cá quando vê a está no chão né então ó oh, isso aqui aqui era para sempre ter uma, uma manutenção para tipo tapar esses para o ferro não ficar exposto quem entende de construção aí sabe é, que não pode ficar exposto aí o ferro, a ferragem porque vai ele acaba se deteriorando, é o ferrugem come e aí ó, isso aqui tá rachado já ó, a rachadura então não sei né o um reboco caindo aqui aqui a tubulação que passa isso aqui é pessoal vai arrancando também fica aí um tijolo aí vai arrancar isso quando vê aí ó, morri aqui o esse pilar onde já tá e o de lá já né, tá na metade já então chamar atenção aí né antes que a ponte caia é que coloca uma equipe técnica né, especializada para ver o que, o que pode ser feito, né, para não precisar construir uma outra ponte depois que essa cair aí. Né. Então, mais uma vez aqui, chamar a atenção do setor de infraestrutura, né, os deputados da, da, daqui de Amargosa, né, que tempo de eleição tem vários, mas né, cadê? para fazer um reparo, né, antes que caia, porque caindo aí já foi aí, aí a comunidade vai ficar é, isolada, vai voltar como era antes, passar por aqui por dentro desse brejo, várias vezes antes dessa ponte aqui, lembro, me lembro muito bem que a gente passava por cima das pedras, né, quando ia para a escola aqui, que o carro não, não passava, não vinha carro aqui, a gente ia para pegar o ônibus aqui na pista para ir para a rua, aí passava por aqui por cima, por dentro do rio quando estava cheio a gente tinha que né passar por dentro mesmo quando estava mais baixo aí tinha as pedras aí a gente ia escalando né as pedras então é, foi isso aí mais uma vez aqui eu falando aqui trazendo aqui no canal e vou voltar a trazer e mais e mais vezes né então pedi para você aí que compartilha esse vídeo aí para nos ajudar é, se inscreva no canal aí é, Curta, compartilha aí, beleza? Então foi isso Tchau, tchau, grande abraço e até o próximo vídeo Bora, barão!